Oi, oi, vidas! Tudo bem com vocês? Porque eu tô batendo essa cara, desculpa. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, porém eu vou ter que fazer esse vídeo dublado. Como vocês podem ver, tá reformando aqui em casa e vou ter que fazer dublado pra vocês não ficarem com essa barulheira na cabeça, tá? Esse vídeo de hoje é uma hidratação potente no cabelo da mamãe, tá? Ela também tá em transição. Sai do celular! Ai, tem que falar assim. Ela também tá em transição tem um ano, tem um ano e dois meses Ela tá com um ano de transição já E o cabelo dela cresceu bastante, como vocês podem ver A raiz, olha aqui, tudo cacheadinho Já, e ela tava de trança Ela tirou as tranças ontem, então a gente vai fazer Uma misturinha aqui caseira, tá Com os produtinhos da Salon, a gente vai usar esse creme Aqui, em S.O.S. bomba Tá? E vamos também colocar a glicerina, a gente vai fazer essa misturinha aí porque a gente quer fazer uma hidratação potente. Então vamos juntar a bomba, que já é né, uma bomba de hidratação, uma bomba de fortalecimento, com a glicerina, tá bom? SOS Bomba, tá bom? Da Salon Line. É uma máscara hidratante, como vocês podem ver, auxilia no crescimento saudável. Ela contém whey protein, vitamina A, óleo de rícido, depantenol e biotina, tá? Isso tudo faz com que o seu cabelo cresça muito mais rápido do que o normal, tá? todo mundo que usa essa linha SOS Bomba dessa online fala que o crescimento, gente, é muito rápido em 15 dias você já vê o um resultado surreal, tá? então pra quem tá querendo crescimento é a linha SOS Bomba mas antes desse vídeo começar, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, ó se você já é velho de guerra no canal, deixa seu like aí comenta o que, que vocês querem que eu traga aqui pro canal, tá? de vídeos diferentes, enfim, eu tô meio, tô meio em falta aqui no canal, né? vocês estão percebendo? vamos começar esse vídeo logo... <risos> o vídeo não ficar muito longo, né? Senão vai ficar com 10 minutos de vídeo. A gente vai... Sai celular! Ai, caramba! A gente vai usar, então, pra essa hidratação potente, a linha SOS Bomba, né? Das quatro colheres. Quatro colheres? A gente vai usar... Quatro colheres. Assim, a colher? Depende tanto do cabelo. O meu dá umas quatro colheres, né? Dois, conta aí, gente. Okay. Três. Eita, que eu tô sem força. É. Ai! Aê! Mistura! Mistura. Eu quero falar da... Uma caneca bonita, um pote bonito. Mexe, mexe, mexe, mexe, mexe. Bole, bole, bole, bole, bole. Sama, sama, sama, sama, sama. Dá uma hidratadinha no cabelo. E aí, Desculpa. Ó, eu tenho uma mão já, mãe. Uma mão e pouco. Eu prefiro fazer hidratação com o cabelo úmido. Minha mãe falou que não queria, no meu seu cabelo. Ela lava com shampoo já, tá bom Mas ela lavou com shampoo, tá? E ela também lavou com shampoo da linha Bomba, da salon Line É, vazuzinho. Eu acho legal você usar a linha completa quando for fazer a hidratação, sabe? Lavar com shampoo, depois fazer a hidratação Depois passar um pouquinho do condicionador Cabelo é Leila, Leila Cabelos, unhas e tetração em unhas Literalmente unhas Cabelo é Leila, Leila A mão é quente Aí como você vai você tá fazendo isso que aí, ó você ajuda a, a, o senhor a receber mais nutrientes. Pela da mãe. E o que precisa de? Para minhas pontas que estão danificadas, coitada. Que saudade, coitada de você! Eu vou fazer o vídeo só. Você achar? Eu corto as tranças e corto as rapidinho rapidinho primeiro. Pega ele, pega! Acabei de passar os produtinhos. Agora a gente vai já por quanto tempo, mãe? 30 minutos? 30 minutos? Só 30 minutinhos agora. Já volto! Tcharam! Acabou, foi! Ai, que gracinha, vira de ladinho, mãe. Olha isso, gente! O tanto que cresceu o cabelo da minha mãe! Ela tá querendo cortar. Toda. Humana, olha isso lá. A gente finalizou com aquela gelatina da sala online, transição capilar, sabe? Aquela da linha tô de cacho, amarelinha. Olha os cachinhos, que coisa mais linda. Ai, tá muito linda, mãe. Hum? Acho ela gostosa, né? Eu, Eu duvido que você não tentar, Olha o tamanho desse cabelo liso. Tá muito grande, eu não tenho coragem de coitar e é tirar tudo a ponta. galerinha que aqui quiser comprar os produtinhos da sala online, tá? Vocês encontram no site, tá bom? Da sala online, que é www.lojadasalonline.com.br, tá? É o e-commerce da salon ou em farmácias e perfumarias. Porém, né, com essa pandemia tem alguns lugares que até mercado. Não tá abrindo. É verdade. Nesse então, caso você não encontrar numa loja perto de você, entra no site da salão e compra por lá, tá bom? Então é isso, vidas! Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicasinhas de hoje. Dicasinhas? Dessas diquinhas de hoje. Quando vocês testarem na casa de vocês essa mesma hidratação, postem no Instagram e me marquem. E marquem essa online, tá? Quem me marcar, se eu ver, eu vou repostar. Tá certo? Se inscreve no canal, né? Pra receber mais vídeos. Deixa seu like aqui também. Um beijo, vidas! E até o próximo vídeo!